Me diga. Entendi. Senhoras e senhores, sejam muito, muito bem-vindos a mais um Chá com Alvinho. Ah, estou muito ansioso para e Para todos eu fico ansioso, mas esse tem um motivo especial. Nosso Eita. entrevistado de hoje, senhor Samuel Sansão, 31 aninhos. Descobri na minha pesquisa que o senhor é cearense. E essa informação Como? foi muito boa para mim. Como assim? Você não sabia? Não. Até, até no. É, tá lá na Wiki para todo mundo ver. É... é que eu cresci em São Paulo. É, tipo, eu vim pra São Paulo. é que eu tô em São Paulo, na verdade. Eu tô morando em Florianópolis, mas estou em São Paulo, mas eu cresci aqui desde que eu tenho um, um ano, assim. Muito bem. É, eu, na minha cabeça você era de São Paulo, <risos> mas enfim, agora todo mundo tá sabendo que você é cearense, é, quase paulista, passou a vida toda em, em São Paulo, tá morando agora em Floripa, mas a entrevista está sendo gravada diretamente de São Paulo. Uhum. Muito bem. Se o Samuel jogou, como no VD, a, a edição 20, 16 do Valor, 26 é agora, ele não vai jogar, eu acho. <risos> não tô sabendo, mas... É, hum. Primeiro spoiler, não vamos ter Samuel no não é, até Os meninos até tentaram assistir, pra, especialmente para entrar no time do Doug, mas... Não, não tem mais... Viu? E já começou com spoiler. Muito bem, assim que eu você Já começou quebrando todos os protocolos que essa aberturinha eu normalmente faço ela direto. Bom, Samuel jogou a edição VD 16 do Valu, a primeira vez que ele jogou, e única, né, o VD, é, onde, onde ele foi indicado a suítezinho e depois na edição 17, o Mumbai All Stars, ele já era da moderação. É, se vocês estão super ansiosas e eu acho que vocês deveriam estar porque Samuel promete muitos spoilers para vocês então eu acho que vocês já podem dar um like aí no vídeo, se inscrever no canal do BD, ativar o sininho para receber as notificações e vamos que vamos bom, falei que era uma entrevista especial para mim, não que as outras não sejam, todas são muito especiais mas Samuel eu sei que é um espectador Assíduo do chá, ele assiste todos, comenta, é, um da, é uma das pessoas que mais me dá feedback, que mais me ajuda a melhorar, então é muito legal ter a oportunidade de gravar um chazinho com você, amigo. Tudo pra mim. É estranho estar desse lado. É. Talvez eu assista até o meu depois também, não sei, veremos. Ah, <risos> tudo pra mim. E me dá feedback, sai Alvaro? Tudo. É, mas não. Né? Até parece que isso me critica alguma coisa, só fala bem. Mas. <risos> é... Amor, fala pra mim uma coisa. Sua história hum. começa lá em Tuvalu, que por sinal já falei isso aqui em outros chás, mas né. É... Foi a temporada, a primeira temporada que eu acompanhei, depois que eu voltei para internet, para pro... pro... um... um... um os jogos. E era engraçado. Eu já... acho que a gente falei isso, né? Eu te confundia com. Ah, não tinha absolutamente nada a ver, mas eu te confundia com o Anselmo nessa temporada. <risos> okay. é, eu tenho um motivo, na verdade, que é porque nós dois fomos eliminados no mesmo dia, aí nós dois voltamos e nós dois fomos eliminados de novo no mesmo dia. Então, Sim. não é... Mas eu, não, é, eu não, não sabia naquela época diferenciar vocês. E assim, gente, se vocês não conhecem o Anselmo, <risos> vão lá. Vocês não, vão me nada, nada a ver com o Samuel. É... Ah, eu acho que foi só troca de print. Bom, sim. E por falar em Tuvalu, lá em Tuvalu, Tuvalu, quer dizer, <risos> eu lembro de Tuvalu. Quer dizer, antes de Tuvalu eu não acompanhava. E você me corrige se eu estiver equivocado. Mas, em Tuvalu, eu lembro que você já se aventurou a fazer uns desenhozinhos para moderação, né? Assim, você já fez desenho na Fusão, se eu não estou enganado, você fez um desenho com, com os moderadores, não rolou esse, esse, esse rolê aí? É, isso foi a primeira vez que você fez? Você conhecia o VD antes de Tuvalu? Como é que foi a sua entrada nessa história? Tá, é... Como foi a minha entrada? Então, eu acho que o um ano anterior... Não, fazia até um pouco antes, eu acho que eu comecei a ver Survival, porque eu namorava o Flávio Serguinha, o Winner e <risos> Serra Leoa, é, ele que me apresentou Survival, e eu fiquei muito viciado em Survival na né, época, eu acho que a primeira temporada foi com a Gaian. e eu adoro grupos de discussão no geral, Assim, eu ficava procurando lugar para conversar sobre Survival com as pessoas, aí por acidente eu encontrei o grupo do Survival VD, é, em foi apurado. E sei lá, eu fiquei fascinado, assim, tipo, eu fiquei viciado na Wiki, ficava lendo tudo, assim, todo o histórico. Eu achava muito, muito divertido o fato de saber que as pessoas emulavam virtualmente aquele jogo que eu achava muito interessante. E a possibilidade de poder jogar aquilo, assim, tipo, não apenas assistir, mas ser um jogador... É, aí eu lembro que eu comecei a conversar com o Vinícius, mas eu não vou falar muito agora porque eu quero deixar para depois. É, aí ele, sei lá, e ele se empolgou bastante, assim gostou de mim e inclusive eu era uma das apostas dele para ir bem, falando, porque ele me achava muito empolgado e ele achava que eu tinha um jeito assim para jogar bem. É, e foi isso. Aí Tuvalu ele foi tinha, meu primeiro. Ele tinha razão, né, amigo? Só ainda não. não, não só não floresceu em Tuvalu. Ele tinha, ele... <risos> ele tinha razão. Só não foi em Tuvalu que aconteceu. É, infelizmente não foi no VD, mas eu queria que tivesse sido no VD, mas tudo bem. Aí é... é, foi isso. Aí eu. Eu lembro que eu joguei só um fast antes, assim, de jogar a Tuvalu. Que eu até fui bem no Fast. É... Eu fiz alguns amigos dos jogos é, O Lucas Barreto O Marcos Araújo é, O Guilherme Maionese Estava no cast A Lorenza que sumiu um pouco dos jogos Mas é... Ai meu Deus, não vou citar todo mundo do FET Mas é isso Mas foi minha primeira experiência Então ficou bem, bem marcado assim, na, na memória é, aí, depois, aí depois Eu entrei em Tuvalu assim, é, Eu joguei Flopei bastante é, os desenhos, eu nem lembro qual foi o contexto. Eu não lembro exatamente em que ponto eu fiz o desenho da moderação no, no jogo. Eu acho. Eu não sei se eu já tinha sido eliminado ou se eu fiz antes. É, eu, mas... não lembro. eu lembro claramente do desenho, Sim. que era um Marquinho, não era? É, não, eu já tinha sido eliminado porque. Porque eu, eu joguei o bonequinho do Posa caindo na água, se assim, afogando. E eu tinha sido eliminado por causa do Posa. Então foi um pequeno no desenho da moderação ah, é que <risos> e parece depois... que é uma tendência então, gente, se vocês estão querendo entrar na moderação <risos> quando vocês jogarem o VD vocês saiam e façam um desenho mal criado da pessoa que eliminou vocês porque o Kevin fez a <risos> mesma coisa né com, com na temporada dele e aí você fez isso aí também do Valo <risos> bom ah, pode falar, você ia, você ia eu vou... aí eu saia o desenho da fusão, assim, porque eu fui. Eu e o Anselmo, que você tinha comentado, a gente foi eliminado antes da fusão. É... E é isso. <risos> Aí foi meio triste, assim. Sim. É, você. Bom, quando você falou que você já tinha, tinha encontrado o Survival VD um pouco antes, é, dá a perspectiva, né? Você é um cara também que desenha, que faz artes e tudo mais, da a perspectiva das artes você também ficou tipo assim é, é, é, é, deslumbrado encantado com o trabalho que era feito ou naquela época não era tão assim ainda não era bem bom assim eu lembro as artes de Gobi, eu acho uma das mais bonitas de todas até hoje aquele que são a do, não as de golpe como todas as do, dos favorites tipo que é eles quebrando o logo da temporada dando soco assim é... Sei lá, é uma das minhas que fica mais gravada. Não, nem sei se é primeiro, mas é que eu acho bem bonito mesmo. As de Tuvalu eu gosto, assim, da gente se afogando também. Eu achei bem divertido. Mas eu acho que. Eu não, não sei se eu, eu gosto mais de outras artes de outras temporadas do que a de Tuvalu em si, assim. Apesar de o logo de Tuvalu eu concordar com o Doug, que é o mais bonito de todos. É. Eu gosto das artes de Tuvalu, acho elas. Eu adoro aquele tom de azul também, aquele. Aquele azul quase roxo, assim. É, é um né? de... Ah, é. a do logo. É. Ah, e foi uma, foi uma cor que, né? É, assim, a temporada era muito azul, né? O valor era, era. A cidade de era muito azul. Até o F3 era do, da tribo azul, então. <risos> Tudo pra mim. Bom, é, enquanto você jogava, o trabalho da moderação te chamava a atenção, quer dizer, você, de alguma maneira pensava sobre a possibilidade de entrar para a moderação um dia, era uma coisa que te atraía de alguma forma, não? Não. Eu, eu, eu confesso que eu não lembro exatamente assim a minha relação... Eu, eu acho que eu era meio tímido, eu era bem tímido assim para interagir. É... Tipo, especialmente com o E também, até hoje, eu sou bem preguiçoso para questionários, para ser sincero. tipo eu, Sempre quando eu jogo, eu, eu acabo priorizando o questionário, porque o tempo que eu gasto com o questionário, eu estaria gastando fazendo social com as pessoas. Aí eu sempre me incomodo de ficar lá fazendo, escrevendo. Aí eu acho que eu não interagia tanto é, com a moderação e nem nos questionários. Eu acho que devia ser uns questionários bem vagabundos, ainda mais naquela época que eu ainda nem entendia que tinha que escrever questionário bem. É, aí eu não sei... É, eu não... Eu sei que depois o Vinícius me abordou, mas foi depois da... Foi antes de começar Mumbai ainda. Tipo, já tinha terminado, acho que Tuvalu, e ele veio conversar comigo, assim, se eu não, não tinha interesse. É, eu sabia que ia ser All-Stars, eu queria ser All-Stars, mas eu fui muito flopado pra, pra voltar e ele me falou que a única forma de, de eu participar do All-Stars seria moderando. Aí eu aceitei. É mais uma. É mais, é mais uma. Coisa. Alguém já falou alguma coisa parecida com isso aqui. É... Ah, o Doug, o Doug falou que foi a mesma coisa que o VD falou para só que o Doug, eu, o, o segundo Doug, o VD deu a oportunidade para ele de ah, escolher. Né? não, é, você... é que no caso do Doug, Doug ele merecia votar no Star, né? ele foi indicado da Sprint em Cuba e tudo. Eu não, eu fui eliminado duas vezes Early Boot. Muito bem. E aí você, mas então, quer dizer, não era uma coisa, o é, interesse não partiu de você para entrar na moderação. Não, veio do Vinícius mesmo. É, eu queria jogar de novo, porque. Porque na época eu fiquei muito frustrado, assim, com o meu flop. Então eu queria jogar de novo para me provar, assim. Especialmente porque eu sabia que o Vinícius tinha colocado muita confiança em mim para jogar bem e eu me sentia meio fracasso. É... Eu, eu acho que você é muito. é muito cruel com você mesmo. Eu não acho que você foi <risos> eu, tão mal assim em valendo, não. Nossa, eu fui. Eu ganhei imunidade no vídeo, aí, eu não, aí no segundo CT, depois que eu não tava imune, eu fui eu não É que minha tribo, a gente ganhava algumas provas e foi bem, assim, então... Mas é... foi seu é primeiro jogo, tá tudo bem. Tipo, não é, não é um desempenho tão horrível. Assim. <risos> tá, tem, tem gente pior, eu confesso. Mas é isso. É gente, tipo assim, tem muita gente que não foi tão bem. É, depois eu joguei o Yes, então eu confessei o fracasso. Você ainda conseguiu uma indicação à Switch nessa temporada? Se eu fosse tão inexpressivo assim na temporada, <risos> você não tinha conseguido indicação à Switch. Sim. Nada, o que um desenho não conquista, né? <risos> Ai, gente, não dou conta. Aqui, deixa eu te um negócio. E você entrou, obviamente, desde o começo, para dar uma força no trabalho do Doug. Sim. Você... e, e como é que foi isso para você, assim, você... porque, assim, você já, você já curtia o trabalho do Doug, e aí, de repente, você começou a trabalhar com ele. Como que essa, essa ideia bateu para você, assim, no, no, no primeiro momento? Putz, é. ah, eu me sentia... eu, eu entendo, assim, bastante... Os... ...o Kaique, o da, da questão de ser estagiário e ter medo, assim, da, das coisas, e e eu não não pode soar estranho mas é que eu não não me sinto competente o bastante que nem o dog para fazer algumas coisas sabe ele faz algumas montagens que que eu acho incríveis assim que eu falo que eu não eu não faria aquilo talvez eu fizesse mas tipo não na velocidade que ele faz sabe se eu demoraria muito tempo para fazer aquelas artes que ele faz porque ele ele é muito caprichoso assim cada detalhe de cada pessoa Tipo, geralmente, nas temporadas, cada jogador tem uma arte única para si. É... Eu sou mais preguiçoso, eu faria igual para todo mundo. <risos> ou eu faria um pouquinho mais mal feito, assim, então... Eu ia é... lá, eu, eu comecei essa pergunta que eu ia chegar lá que eu te conheço, né, de hoje, né, Samuel? Mas, adiantou. Mas, Raio, você, é... a menina, como você se bate, né? Pelo amor de Deus. Eu sei. Que preguiçoso. Então... Mas tá, continua tá. falando... Vou deixar. Eu tô ah. resolvendo isso na terapia. <risos> Tudo para mim. Mas, mas é isso, eu me sentia meio seguro, assim de fazer algumas coisas. É... Eu, lembro que eu, tava... eu lembro que em Mumbai eu estava bem empolgado, na verdade, mais com... com os conceitos da temporada em si. Assim. Tipo, eu lembro que eu queria muito que em vez de Mumbai fosse... Ai meu Deus, deu branco agora o Tibet, eu queria que fosse no Tibet a temporada. Virei uma estética um pouco parecida com Mumbai, assim, mas ali próximo, mas o Doug é, é muito próximo de Gobi. Aí acabou não sendo. É, e tipo, os conceitos, assim, eu lembro que das tribos... Eu, eu acho que fui eu que não lembro exatamente de onde veio a ideia das oito tribos. Mas eu acho que eu participei um pouco desse processo também. É, Bom, eu, eu, tava, eu tava bem empolgado, assim, mas com criar a temporada, pensar na temporada, do que exatamente as artes. As artes, eu me senti um pouco assustado uhum. para fazer, mas... Bom, uma coisa que eu tenho curiosidade, assim, que eu não perguntei no chat do Doug, então a minha última chance é aqui com você. É... Eu acho que você e o Doug são ambos muito talentosos, mas vocês têm estilos de desenho muito diferentes. Assim. O estilo de vocês é muito diferente. É, como que foi? Como que, como que foi isso assim para vocês decidirem assim o que que o Samuel faz e o que que o Doug faz? E eu queria saber se assim, se tem coisa que vocês fazem juntos, se tem algum momento que que vocês, tipo, que, que os estilos de vocês se combinam para algumas coisas assim. Conta um pouco dessa, dessa hum, Eu acho que nem só o estilo de desenho, mas o estilo de imagens mont... assim de pensar, imagem é meio diferente. Eu, Doug, sei lá, ele, não sei, é que, é que você vai falar que eu tô falando mal de mim mesmo, mas é que eu acho que ele é muito bom, assim, como ele consegue organizar a informação, ele consegue fazer de um jeito mais limpo, mas ao mesmo tempo rico, assim, detalhado, que eu acho que eu não consigo, eu não tenho esse refinamento todo. Uhum. É, e, e tem uma questão que, que sempre bate, toda temporada, quando a gente tá montando mais é que eu gosto muito de cor, assim exagerar nas cores em tudo. É, e o Dog é ele é mais sóbrio, assim visualmente ele gosta de. Aí sempre um, aí é, é uma coisa que às vezes não, não encaixa tão bem, mas ele costuma me dar a liberdade para fazer algumas coisas no geral, tipo os primeiros são sempre meus, o... às vezes ídolo. É, eu acho que a, a primeira vez que ele me deu que eu me senti muito com medo foi a capa a capa da... de Mumbai foi o que eu fiz. É, mas eu tentei reutilizar, assim, as coisas que ele já tinha pronto. Mas... É, mas foi bem assustador, assim, pegar e a que tipo, pra fazer. Hum. Que tipo de coisa que sai quando vocês fazem um trabalho juntos? Ah, tipo... ah, eu ia comentar, assim, que tem alguma, algumas artes específicas que foi trabalho bem conjunto, assim. Eu acho que, eu acho que a que aqui foi mais conjunto foi Romênia, que... Romênia, é, a gente queria que tivesse os castelos lá, com as montagens do fundo. Okay? Então, o Doug deixou para que eu fizesse todas as imagens de fundo de todos os jogadores. Aí eu fiz aquelas montagens que ficavam atrás das pessoas. E depois ele só montava e colocava os títulos, e os textos, e os recortes. É... Geralmente, eu pego alguns trabalhos bem braçais, que dão trabalho de cortar os jogadores também. Ele costuma fazer isso porque ele faz melhor. Assim, então, mas é porque eu sou, eu faço meu correndo assim. Ele sempre e, briga comigo. que você faz melhor é. que o Samuel. Ah, eu o que que eu faço melhor que o Doug? Geralmente eu que escolho as cores de tudo. Tipo as cores do, do logo costuma, ele costuma fazer um esboço do logo e ele pede para que eu opine sobre o logo. Tipo aí às vezes eu eu faço uma direção de arte assim. Tipo eu acho que poderia ter isso, poderia ter aquilo, sabe? Essa imagem você podia trocar e deixar de outra maneira. Um, então, ele me deixa acho que Acho que Ucrânia é uma, é uma temporada que você tem bastante orgulho, né? Da paleta de cores, assim, temporada. <risos> Sim. foi minha temporada, apesar de terem criticado o Kaique, mas eu gosto bastante. É. Criticado o quê? É. O Kaique criticou os, os amarelos, os... que eu tentei fazer dois tons amarelados e dois azulados, para ser o amarelo e o azul, aí ele fala que não são amarelos. Ah, eu acho Mas... a identidade, eu acho que, o que eu acho legal, assim, e, assim, bom, eu, eu tenho algumas experiências trabalhando com Samuel, com a arte do Samuel, né? É, eu acho que você faz um trabalho muito bom com cores e, às vezes, você trabalha com cores difíceis de serem trabalhadas juntas, sabe? O crânio é. mesmo, eu acho, uma identidade visual, assim, se você me falasse que as cores iam ser aquelas... Eu ia pensar, numa... eu ia falar assim, hum... <risos> e aí quando você vê o resultado, fica muito bom, assim, é... e não foi só esse é. exemplo, eu acho que, para quem também não sabe, é o Samuel que faz as logos, fez as logos praticamente todos os encontros, foi de todos, amigo, que você fez? Como? Dos encontrões? Sim, não, na verdade eu fiz do 3, 4 e 5, é. é. Ah, é verdade, é verdade. Que são lindas. Eu acho as cores dessa edição do Encontro dos 5 muito difíceis de, de, de unir, assim, certo, sabe? Um É, e você fez um ótimo trabalho, assim, Enfim. Eu acho que as de Ucrânia, elas seriam um pouco diferentes. Eu que mudei, assim, até no logo mesmo, o Doug ia usar outro tanto de vermelho, eu falei, não, muda, vai pro rosa, fica melhor. Porque ele tava, ele tava se sentindo bem sem criatividade, assim, aí, aí eu dei um tapa nas cores para Downwalk, Mas existe, assim. É, tipo assim, quando chega uma demanda de arte para o VD, existe, tipo assim, algo que defina se aquela demanda vai para o Doug ou vai para você? Hum, eu acho que sim. É, Mail acaba sempre vindo para mim. É, geralmente o Doug pega as coisas pré-temporada. É, todas as artes principal tipo, definir o logo, definir o buff, definir a imagem de divulgação do cast, e acaba sendo meio responsabilidade do Dog, assim. Ele que define como vai ser a direção de arte da temporada, que caminho a gente vai seguir é, naquela temporada. Aí depois eu pego, baseado no que o Dog predefiniu, definiu as outras coisas mais de auxílio e coisas que costumam mudar durante a temporada. Especialmente Tremail, assim, que é o que defino, é, só falando tremeio, o que, que é meu tremeio, não, chá. mas é, sim, os chás, mas que é, são, tipo, é que eu ia falar que ele é um pouco meio que fora, assim, que é tipo um spin-off, assim, quase, do jogo. Um, e as coisas, é, a, as, as artes também pós-temporada, né, as capas de episódio, essas coisas, assim, a maioria é, é seu. Né? É, muitas vezes, por exemplo, coisas que demandam mais urgência, assim, tipo, não tem imagem disso aí eu costumo estar disponível sempre então sou eu que faço é muitas vezes artes dos finalistas aquelas imagens lá do discurso final costuma ser eu que faço também é... no geral é isso é que depende da temporada mas é... as artes de CT é, costuma ser o Doug também provas aí às vezes aí eu falo que eu faço o braçal porque às vezes Falta imagem de CT e prova e eu faço todos, assim, é, O resto que falta. Entendi. <risos> Bom, além das que... artes, tem alguma, tem alguma coisa que você mexe na, na moderação hoje em dia, amigo? Ou não? É mais as artes mesmo. De vez No em começo quando, eu. CT, né? É. é... Antes, eu, antes eu fazia bastante CT, assim. Especialmente no começo eu amava fazer CT, eu amava o caos do CT e a loucura. Mas eu acho que hoje eu estou velho e cansado. E eu fico me lembro que o computador vai travar e. <risos> eu prefiro evitar. É, mas eu, eu achava bem divertido fazer CT. É, eu fui de prova, eu não gosto de fazer prova. Eu acho que prova é uma responsabilidade muito grande. E eu sempre. Eu acho também esse trauma assim, de ver o Dude chorando, porque ele errou alguma coisa na prova e o pessoal reclamou e fez ele chorar. Mas eu sempre. Eu, eu sinto. Oi? Quem? Que chorou? O Dudes, ah. o Dudes. Eu acho que o Dudes já chorou umas duas vezes por causa de prova. Porque o Dudes era bem responsável, assim, por criar a prova. E aí deu erro, assim, em alguma prova, alguém ficou falando alguma coisa, algum jogador ficou falando mal e... sei lá. Aí, sei lá, eu acho prova bastante responsabilidade, especialmente porque o pessoal tá nervoso e, tipo, é algo meio que... De... É uma coisa bem de vida ou morte, assim, quem vai... Pro CT ou não, ou, tipo, você conseguir sobreviver ali, aí... São muitos nervos, a flor da pele, muita responsabilidade. <risos> Diferente o CT que, tipo, as pessoas votaram e é mais depende delas do que de você, exatamente. É, então, eu me assusto um pouco, assim, fazer prova. Eu gosto de, também, de partir na concepção da temporada, assim, de pensar ela. É, pensar twist, pensar como ela vai organizar, assim. Essas discussões eu gosto de participar também. Quando, quando o Vinícius chamou para moderar, você, tipo, aceitou imediatamente? Você pensou? Você ficou muito assustado? <risos> Qual foi a sua reação? Eu não lembro, para ser sincero. Uh, eu lembro que eu fiquei um pouco triste porque eu queria jogar de novo se não moderar. Ah! Ah, ah! Eu amo! <risos> é, mas aí eu falei, ah, tudo bem, vai. Amigo, eu sei como é querer voltar no All-Star <risos> e não voltar. Compartilhe, com você. É, mas, mas foi isso. É, foi mais uma frustração assim de eu queria ter que me provar, sabe? Eu, é. eu achei que não dei o que eu podia oferecer Muito como bem. jogador na né? época. Muito bem. Já discordei de você, não vou discordar novamente. É... Não, é, mas isso foi coisa do VD assim, depois eu joguei muitas outras coisas então essa vontade já passou Sim. <risos> bom é, o que que é, você percebe alguma mudança no, no seu próprio trabalho ou, enfim, na dinâmica das temporadas alguma coisa que te marca assim, desde que você chega lá em Tuvalu até hoje assim, você acha que a, a ah, o seu trabalho muda de uma forma muito substancial as coisas mudam na moderação de uma forma alguma coisa que te chama atenção ou não? você acha que não foi tão radical assim nesse período? não, é, é porque eu acho que eu entrei na moderação do VD e logo que eu entrei ela meio que se estabilizou assim, porque a menos vendo assim pela Wiki como era antes, parecia que trocava muito de moderador assim, as pessoas entravam e saíam muito rápido e depois que eu entrei ficou bastante estável, assim, eu acho que foram muitas temporadas com o mesmo time, eu acho que teve Lucas por duas temporadas, mas tirando Lucas, tipo, a Isa, o Dudes, eu, o Yuri e os outros que estão até agora, tipo, foi o mesmo time sempre. Então.. É... Eu acho que. O que variava mais era como a disponibilidade de cada um, assim, porque às vezes a gente tinha mais tempo ou não, aí, por exemplo, Serra Leoa, o Doug estava no mestrado dele, então Serra Leoa é uma temporada que é visualmente minha, assim, quase toda. É, eu que criei, assim, pensei como seriam as, os as apresentações dos jogadores e o Doug só fez a direção de arte, assim, falava tira tanto brilho porque tá tanto brilho tanta cor aí eu tinha que fazer os cortes assim, para deixar mais é sóbrio como bom. ele achou que tinha que ser aí mas, tá com o meu roteirinho tira exatamente sobre Serra Leão, que eu ia falar agora é. É, é, não porque não para puxar a sardinha pro meu lado né para minha temporada mas talvez <risos> também né as, os mimos de seu entrevistador <risos> <risos> Mentira. Eu não posso. Eu sou muito Serra Lewana, então eu, é a minha temporada ainda favorita de novatos. Eu, eu moderei. Então... É bom, é, eu já ia falar com você de Serra porque o Doug encomendou essa fala, né? Justamente por ter sido um momento muito marcante para você, no sentido de que você ficou mais à frente de tudo. E agora que você tá falando aí, assim, um prato cheio para você que gosta de de cores e brilhos e etc, né, uma temporada tipo com cinco tribos, pedras <risos> preciosas, era tudo que você precisava, né, assim. Sim. É, foi uma coisa bem forte, especialmente porque a gente estava discutindo a locação, aí eu lembro que eu queria que fosse Cabo Verde, porque eu queria que fosse, eu achava bem legal que fosse um país que falasse português que não fosse o Brasil, assim, mas aí o Yuri usou o Steven Universe para me convencer, assim, Zélio. Porque ele queria que fosse... Steven Universe, o desenho, porque ele queria que fosse... Que tinha as pedras preciosas e tudo mais. Aí eu abracei a ideia. Tanto que as tribos, as cores das tribos são as Crystal Gems, assim. Vocês, Você sabe disso, né? Ah, digo, sim. Amigo, parece que você não tem muita sorte, né? No, no, no, na, nos, nos, nas locações que você quer que sejam. Não. É, as minhas locações nunca ganham. É, eu sofro assim com isso. <risos> mas, mas faz parte, assim, geralmente, sei lá. Ah, mas eu acho que assim, no caso foi, você falou de Serra Leoa, você falou de Serra Leoa e qual foi a outra também? Eu acho que foi. Na verdade, acho que foi só Serra Leoa e.. E Mumbai mesmo, assim, que eu queria que fosse outra locação específica. Acho que o resto, tipo, Coreias, não, Coreias Amazonas, Romênia, não tinha muito que, o que definir. Eu acho que a única que foi trabalhosa, assim, para mas isso foi para todo mundo, é, não só para mim, é, foi a Ucrânia, assim, porque a gente não sabia muito o que fazer é, de locação. A gente sabia que seria second chance, tipo, com o tema a gente sabia qual seria a gente só não sabia exatamente que lugar seria essa sequência ah e como que foi definido a Ucrânia como foi definido a Ucrânia? É, o Ucrânia? o que é Um lugar que parecia ser abandonado e tipo velho e tipo é, tanto que a ideia original de Ucrânia seria utilizar tipo parques abandonados lá de Chernobyl tipo uma coisa assim só que é, usasse a radiação e tudo mais, só que a gente discutindo especialmente com o Doug tem um amigo que é ucraniano é... E... e sei lá, é uma tragédia assim, bem tensa para o país deles a história lá de Chernobyl e e ele falou pediu para o dog ele meio que deu uma consultoria para o dog e uma das coisas que ele queria que não tivesse na temporada era a referência aqui no Bill é, esse amigo dele justamente por ser uma coisa bem sensível mesmo que a gente faça piada aqui no Brasil mas para eles para os ucranianos é, é bem tenso. assim é tipo tem gente até hoje lá que tem problemas de doença e câncer e outras deformações por causa da daquilo então é, aí a gente mudou assim a ideia do de uma coisa abandonada para a ideia da festividade, da celebração e de, de tipo, do viver novamente, assim, o tipo, depois da tragédia você renasce, assim, ah, foi essa, esse é o conceito. É, muito legal. O celebrar a vida, assim. Gente, como é que, como é que, essas coisas são muito fascinantes, né, como é que uma coisa vira outra completamente diferente. <risos> né? Sim. Não, e vocês aproveitaram ainda a mesma locação, porque eu tava assim, ah, mas tá, mas e aí, onde é que eu, creio? o que, é que eu quero tem a ver com, com festinha de aniversário. E não, e tem tudo a ver, essa, esse conceito aí. É... Não, você já e me conversou. Você mas... aplicar as festividades de no... Né? Sim. É, não, mas vamos voltar a falar de Serra Leoa, que eu, né? <risos> é, é. É... Não, é porque, assim, na verdade, eu não falei do que, que eu queria falar, eu queria... Queria que você contasse um pouco de como foi diferente para você o seu trabalho, assim, o, seu, o seu fluxo de trabalho, a intensidade do trabalho. O que, que, o que, que foi assim, marcante para você na temporada do Serra Leão? Eu acho que o Serra Leão foi o que me deixou um pouco mais preguiçoso assim na moderação de fazer coisa. Acho que a gente era mais empolgado. Mas talvez porque eu peguei tanta coisa assim, para fazer sozinho que acabou pesando um pouco mais... Pesou mais depois, assim Eu acho que depois que acabou o Serra leo, Eu tava mais cansadito é, antes é, O processo esse de criar a Serra leo Foi bem divertido Porque eu sabia das pedras preciosas Aí comecei a brisar, a lembrar Tipo, no limite lá Que eles tinham aqueles colarzinhos de pedra Eu falei, nossa, eu vou trazer aquilo e cada jogador vai ter sua, sua pedra preciosa no... é, Tipo, sei lá Foi bem divertido, assim repensar cada tribo e em cima de cada cor assim que eu queria, como eu visualizava a temporada e foi por é... isso que você não pegou as, os, os episódios de Leo pra fazer, mesmo. Né? isso foi o Doug que ficou com dó de mim é, porque antes eu fazia de todas eu, eu, eu desenhava as temporadas anteriores é, é isso Aí, desde a leu eu pensei em me aposentar toda a temporada e tô aqui novamente, sempre. Ai, gente, vocês... Não, vocês, vocês ficam falando isso aqui, chega. Já basta eu de aposentada nessa história aqui. Então. <risos> é... não, não sei se vai... Não, não quis nem aposentar, Samuel. <risos> Segue esse rabo, a gente precisa de vocês, o trabalho é maravilhoso, incrível. Eu já vou chegar lá, na parte uhum. que me cabe, mas vou deixar ela mais para o final. Bom, Samuel, eu te conheço bem, né? A gente é relativamente próximo. E eu vou te fazer uma pergunta agora, que é também, assim, uma certa provocação, assim, sabe? O que, que te tira do sério quando você tá moderando? Ai, meu Deus, que me tira do sério? Que te dá raiva, assim, que você fala, nossa, que pessoa escrota, por é que eu escolhi essa pessoa pra temporal? Ah, de jogador, <risos> tá. É, assim, no geral, mas jogador também, assim, o que que te deixa com raiva, assim, que você fica arrependido de, de, de né, que você fica puto? Meu Deus, como falar isso sem dar nomes? <risos> eu amo, mas já nomes nome também, amigo, fica à vontade. Tá, tá. Ah. Eu ia falar, não, não me estresse tanto assim, né? Mas isso as pessoas sabem. Hum, o que me irrita. Hum, uma coisa que me incomoda um pouco assim, é quando eu percebo certa hipocrisia. Eu não sei se algumas pessoas fazem de propósito ou não, quando elas estão jogando assim de tipo. criticar outros, outras pessoas. No jogo, por causa de algum motivo, sendo que elas fazem coisas parecidas ou pior, também, sabe? É, é, aí me irrita, assim. Eu não sei se as pessoas fazem sem perceber que elas estão. Porque, assim, tipo, quando você tá lá ali no Sim. jogo, você tem uma visão meio limitada, assim, de tudo. Então, às vezes, você não tem uma visão mais ampla, assim, tipo, da. Até você, às vezes, até esquece, assim um pouco da humanidade das pessoas. tipo é, Pelo menos eu tenho esse problema quando eu jogo, que é, tipo, você não saber até que ponto as pessoas ali estão sendo legítimas, assim, sinceras, ou elas estão no jogo e, tipo, são apenas pessoas que estão jogando como se fosse, tipo, um jogo de cartas, assim, né, sabe? Até que ponto aquilo é sincero ou não dentro do jogo. E quando você está dentro do jogo, essa visão é bem difícil de ver, assim. Eu acho que a moderação a gente acaba vendo as pessoas mais humanas assim do que é. quando quem está jogando. Mas você sabe que eu acho que isso tem a ver um pouco também com, com a carga emocional que esse, esses jogos, especialmente os Survivors assim grandes, o VD, né, a gente está aqui falando do VD, é, com a carga emocional que esses jogos ganharam, né, assim as pessoas dão muita importância para o VD. Então quer Sim. dizer Sim. É, é muito difícil separar as coisas, assim. Não é todo mundo que consegue mesmo. Sim, é, é bem é complicado. Mas, sei lá, aí me irrita, por exemplo, quando alguém começa, tipo, um jogador atacar muito o outro. É... Sei lá, por causa de coisas do jogo, assim. É meio, é meio tenso, assim. Mas é uma coisa que me incomoda um pouco. Uhum. Porque eu acho que o jogo já é pesado sozinho por si só, assim. Hum. As pessoas acabam deixando um pouco mais pesado do que deveriam. Concordo com você. Bom, é, você falou dois exemplos aí de... envolvendo as artes, que você, que a, você foi convencido pelas pessoas, né? De mudar aí da, do, do que você estava querendo, você acabou aceitando uma, uma outra ideia, tipo convenceram. Tem algum, tem algum caso contrário que você bateu o pé e falou não, eu quero que você seja desse jeito e não vou abrir mão, vou argumentar até ser do jeito que eu estou defendendo aqui. Um... De arte é. ou, de, ou de logo ou de, ou de qualquer coisa. Assim, de... Não é muito o seu perfil, eu sei. Sim. Por isso que <risos> é, é que... Eu tenho uma questão, assim, mas é como eu trabalho, no geral, que é eu não... Sei lá, tem algumas coisas que eu não acho que vale a pena ficar discutindo muito e eu acho que é um trabalho coletivo, então eu tenho que ouvir os outros e, tipo, fazer uma coisa que seja mais positiva pra todo mundo, assim, não apenas para mim. Aí não tem muito motivo para eu brigar, assim. Eu acho que a única vez que eu fiquei bem bravo, assim, que uma coisa não aconteceu foi Serra Leona. <risos> mas foi... Porque eu não participei da seleção do cast, de Serra Leoa. E eu tinha falado que eu queria que o Flávio estivesse no cast. Tipo, porque eu convenci o Flávio a se inscrever. E os meninos não selecionaram o Flávio. Eu fiquei muito puto. Porque eu, eu deixei eles selecionarem o cast ali, tipo, livremente, mas eu tinha falado isso. Que eu queria o Flávio no cast. E o Flávio não tava nem na. Ai, meu Deus, spoilers. Tipo, não é spoiler de uma coisa que aconteceu há muito tempo. Mas tipo, o Flávio não tava nem na lista de reserva do <risos> Serra Leo. Ah! Nossa, eu fiquei muito bravo. E aí, aí o menino entra e ganha o negócio. Sim. O rabo virado é. a mesmo, né? É, mas aí alguém desistiu e colocaram ele assim, tipo, pulou, todo mundo tava na lista de espera e puseram ele porque eu tinha ficado bravo. Porque o Samuel tava lá com o no fogo. Cadê a Sardinha? É, eu, eu fiquei bem ofendido, assim. Pra ser sincero, mas eu, eles melhoraram nesse aspecto. É, é. Eu tenho... Passou, né? Passou. É. Geralmente é as coisas que me irritam tem mais a ver com moderação do que com jogadores, assim. por isso que eu perguntei o que... <risos> Exatamente, aí você falou que era uma situação do jogo, então eu falei, tá bom, do ah, jogo, né? então... Você pode compartilhar também as suas com moderação, <risos> a gente vai adorar saber. <risos> Aliás... Eu, eu, eu, não tem ninguém aqui não, eu gosto das pessoas, tipo. então não, não é uma questão de não gostar delas, ou tipo... É... Não, mas olha só, você, como eu disse, é porque você assistiu muito chat, né? Você já sabe como a minha cabeça funciona, você tá adiantando tudo que eu vou falar aqui hoje. É... A vantagem, quando a gente conhece bem a pessoa que a gente está entrevistando, é que a gente pode fazer perguntas que talvez a pessoa não esteja esperando. Mas, enfim. É, eu também sei, por te conhecer, que você não é lá, a pessoa que mais gosta de conflitos no planeta Terra né você tem que evitada nos conflitos né E aí eu queria saber assim, se já teve algum alguma treta pesadíssima que não teve como você fugir que você teve que entrar no meio do furacão teve que se posicionar teve que falar pode ser de moderação de jogo de decisão, de, de treta entre por postura da moderação, não precisa citar ninguém, mas assim, quero saber se já rolou um, um momento que o Samuel, que evita conflitos, teve que entrar no conflito. Meu Deus, acho que eu entro nos conflitos, às vezes, assim, é que, na verdade, geralmente eu entro para tentar fazer o, o caminho do meio assim, termo é, aqui no, assim. no então, é, não, mas assim, mas já teve não, algum... não tô conseguindo muito... lembrar. Ah. Já teve alguma hum? situação, assim, que você ficou muito desconfortável, mas não tinha como você se isentar dela, assim, já teve esse tipo de, de rolê, não? Tô tentando lembrar. É que, assim, a, a moderação discute muito, sabe? Não é tipo a gente gosta, a gente é bem unido, mas a gente discute muitas vezes algumas coisas, né? E às vezes é, tem umas discussões por motivos banais e o pessoal leva para um nível mais alto que não precisa. Eu gostei ou... um pouco. É... Se... um pouquinho. Sim. É... Tô tentando lembrar, assim. Não, não guardei assim no coração nenhum, nenhuma muito específica. É, tem umas brigas que são mais engraçadas do que qualquer coisa, assim, tipo, Vinícius faz drama dizendo que vai sair da moderação, que vai largar o jogo, esse tipo de coisa, sabe? É... Mas é mais engraçado do que qualquer coisa, assim. Que... Nunca esperaria isso do Vinícius <risos> né? é... Amigo, olha só. Ah. É... Você também tem uma outra fama? que eu, inclusive, estou muito decepcionado com ela até agora, cadê meus spoilers? <risos> Spoiler da temporada. Não, você tem da uma da faminha, temporada. assim, de, de soltar uns spoilers, assim, <risos> tipo, é, você faz sem querer, às vezes você não acha que vai ter tanta importância, assim, você fazer um, um comentário, ou você se polícia mais hoje em dia, como que é essa história aí <risos> Uh, é que não lembro qual foi a temporada né? Que teve uma temporada que faltava Eles não tinham lido todos os votos Faltava tipo um voto pra alguém E eu, eu comentei que tava triste Que a pessoa saiu e ainda não tinham sido Revelado o último voto eu, Foi a, a Carol quando ela foi eliminada Em... Não lembro se em Coreia ou em Amazonas numa das duas Aí eu, não, minha Carol E tipo, ainda não tinha lido o último voto Mas eu jurava que eu tinha lido é, geralmente é, é meio sem querer, assim, mas é porque eu acho que algumas coisas eu não considero, meu Deus, isso é um segredo absurdo, tipo, então eu não, não me policio porque eu não acho que é tão algo tão chocante. Aí eu descubro que as pessoas queriam fazer uma surpresa em cima daquilo e eu tipo, tá, não sabia que, era, que não podia. É... O pessoal toma mais cuidado com isso hoje, te avisa, Samuel, isso é surpresa, viu? Pelo amor de Deus. Não, eu acho que hoje eu, eu sei melhor assim, o que, o que vai, vai ser não. É que, no geral, eu acho que eles querem fazer surpresa de tudo. Então, é, é essa parte. É. Eu não consegui tirar quase nada do povo ainda. Eu, eu te contei tanta coisa que já aconteceu diante segredos dos participadores. Não, tá não, tô falando de ilha de Páscoa. Ilha de Páscoa, ilha de Páscoa que é um... vai, vai aumentar a audiência desse chá pra eu botar lá na descrição. Se você quer saber o que, que vai acontecer em ilha de Páscoa nesse ponto aqui, ó, assiste o chá que as pessoas vão dar mais audiência. Mas vocês não me contam nada. Eu vou, vou dar um pequeno spoiler. Hum. É... Teremos uma ilha e teremos acampamentos nas ilhas na ilha tá bom, ficou bem no ar assim. a pessoa que não tem nenhuma referência de survival, ficou tipo ah. isso deve ter alguma alguma coisa de alguma. isso será que, assim, será que vai ser aquele negócio que o povo é eliminado e fica lá e depois volta é do Redemption Island que fala né? Hum, será? será? O Ed o Faxi... gente eu Gente, me... agora eu me senti muito Survivor fã. É, tudo ah. bem. Não vou, não vou comentar mais sobre isso. Hum, mas o hum. que? Mais o eu... que de spoiler. O que eu posso te perguntar, Dilha de Páscoa? Mais. <risos> ah, olha, vocês. Nem o número de participantes que vai ter, eu não consegui tirar de vocês ainda. Mas eu tenho quase certeza que vai ser 21. Ah. É que o número... Eu acho que o número é uma coisa significativa nessa temporada. Então, não é uma coisa que eu acho que a gente quer soltar agora. Hum. Eu gosto bastante do número, pra ser sincero. Então é. Nossa, você me deixou agora... Eu tinha muita certeza que era 21 e eu tava sempre na minha cabeça do seguinte. 18 é muito pouco, 24 é demais eles não vão repetir a quantidade de gente que teve em Ucrânia, então o múltiplo de três que tem no meio do caminho é 21, vai ser 21 pessoas. Agora já estou aqui todo pensando o que, que pode ser um número tão especial e cheio de significado assim. Mas enfim. Pelo menos para mim tem. <risos> é... Eu estou feliz com o número. Eu vou, eu, vou, eu vou pesquisar sobre isso. Na hora de divulgar o texto, eu, vou, eu já vou ter uma opinião mais formada sobre. Bom, vamos falar então do nosso chazinho? Gente, para quem não sabe, as artes dos chás, quer dizer, acho que da maioria das pessoas que acompanham o chá sabe disso, né? Mas, enfim, as artes dos chás são todas encomendadas pelo Senhor assim, Samuel. Então, durante a temporada, uma das pessoas que eu tenho contato mais direto e próximo é o Samuel, porque eu fico cobrando ele lá. As artes dos, do, do povo. É, eu não tenho que nada. Você tem alguma coisa... Alguma coisa, tipo, legal para falar de você Tem uma história boa de Romênia, né? Quem não lembra da, do estado de Romênia, eu era igual um fantasma naquela, naquela arte, né? E os meninos... E aí, tipo assim, eu achei que ia ser tudo naquela linha. Aí, quando começou a vir as artes, todo mundo normal e eu, fantasmagórico. Aí eu falei assim, Samuel, por que eu sou o único fantasma desse rolê? Aí Samuel me explicou, você lembra da explicação? Putz, eu não lembro. Aí é para pra ver se estava maquiado. De... Eu, eu te falei, falava. porque Romênia... É, você filho ia, filho ia fazer de... maquiado. Só que ia dar muito trabalho, mas eu considerei que na arte que você ia estar tá maquiado. <risos> é, mas... O ah, Mênia foi a minha primeira temporada, então eu não tinha noção do trabalho que dava a fazer já. Aí eu falei pro Samuel: Ah, eu vou aproveitar que a temporada é gótica, eu vou sempre fazer uma maquiagem super gótica para entrevistar as pessoas. Aham, uhum, que eu ia fazer maquiagem 20 cacetadas de vez. Não fiz, não foi nenhuma, Sim. nenhuma nem com o Derek que foi o primeiro eu fui desmaquiado. mas aí o Samuel já tinha registrado a informação e fez o a arte de Romênia. de Romênia aliás Romênia tem uma outra coisa engraçada que quando eu entrevistei o Zéan é, você botou um balãozinho na janela de propaganda do TW quando o Zéan foi eliminado e você não tirou aquele balãozinho nunca mais então tem umas três entrevistas depois do Zian, Ai, e o que tá lá e nem eu nem o Samuel reparando qual que é a sua, é... qual que é a sua, qual que é a sua preferida do das identidades visuais do Chas? Que difícil. É, eu gosto bastante de Romênia, mas eu tô pensando. É, uma que eu acho muito legal é o conceito. Eu queria que eu tivesse feito melhor, mais bonitinho. É a de tortuga, assim, porque eu acho muito legal a ideia dele estarem ali presos e a cela ficar enchendo mas eu, durante a temporada eu tava meio cansado e eu não fiz tão bonitinho quanto eu gostaria mas eu acho o um conceito muito legal dela em si, assim da, da cela se enchendo e ficar reutilizando os jogadores eliminados na, na mesma arte, assim, tipo Sim. É, eu gosto bastante assim. Eu gosto. se alguns é. ficavam só um pedacinho da pessoa, mas pela referência da arte anterior, você sabia quem era. Eu gosto bastante. Sim. Eu é, queria eu... fazer coisas mais criativas. Assim. Eu... É que, no geral, eu sou meio preguiçoso. Não. É, eu acho... Você vai falar que eu não... não diga. Eu acho as da final de Romênia lindas também. Eu acho incrível. Ah, eu gosto delas. Sim, é. elas são bem bonitas. Hum. É... Eu, eu, queria, eu queria, na verdade, ser um pouco mais criativo aqui. Assim, geralmente, eu, eu acho que eu comecei a ir para o texto comum. Assim, só tem você lá paradinho, um banquinho, e vou enfiando as pessoas. Não, eu amigo, você sempre está como... cheio de referência. Você sempre coloca tanta referência. Aliás, eu acho que isso é uma coisa que eu não comentei do seu trabalho, que é uma marca registrada sua para mim. assim. É, você é muito precioso nas referências. Você coloca, você insere umas referências, às vezes você está desenhando uma pessoa desse tamanhozinho, assim, mas você bota um detalhe ali que <risos> é a pessoa e não tem como não ser a pessoa, sabe? Eu acho isso muito legal do seu trabalho, assim. Para mim, é uma das coisas que eu mais acho massa, assim, que eu, mais, que eu mais admiro. Eu fico triste quando eu não sei que referência pôr das pessoas. <risos> é, porque é difícil. Eu gosto que tem... Né? Sim, sim. Mas, ó... Oh, é, é, tipo, um exemplo, assim. Samuel fez a, a arte do, da merge de, do TW Holanda, agora, que acabou. E uh, ele desenhou todo mundo como bicho. As pessoas eram coelho, <risos> raposa, era urso. E, tipo assim, era muito evidente quem era quem, sabe? Tipo, na pele de animais, assim. eu acho isso incrível. Mas, enfim, era isso. Agora, meu anjo, você vai fazer o seguinte pra mim. Você vai. Pegar aí a memoriazinha do Raflin que você já baixou e vai ouvir e reagir aqui ao vivo. Vai fazer o nosso react da, da, da memoriazinha do Raflin com você. Beleza, eu vou dar play aqui. É que eu tô com o fone. Então, um, dois, três e play. Troquei que editar depois. <risos> Oi, Samuel. É... A gente tem que falar uma memória do Samuel. Eu acho que. Do Samuel é engraçado, porque nossa história começa com ele não conseguindo me desenhar de jeito nenhum. Todo o desenho que ele me fazia, ele fazia diferente. E aí a gente conversava sobre isso, porque ele fala que eu tenho uma cara em cada vídeo, cada foto que eu faço, eu tenho uma cara. Então a gente começou nossa amizade aí. E a partir daí eu fui percebendo esse pisciano maravilhoso que o Samuel é. é ele. Ele é muito certeiro. Acho que o, o, o bom do Samuel, quando a gente, eu falo de, de lembrar-se assim, do Samuel, que ele é uma pessoa muito é, necessária e certeira em tudo que ele fala, sabe? Tipo, ele consegue não falar durante uma conversa de 10 minutos e falar uma frase e pai, fazer efeito e acabou. E é aquele negócio mesmo. Porque ele é muito. É, é um ser humano muito incrível. E moderar com ele está sendo muito legal. Tipo, é um dos moderadores que é, ficam mais off, mas estão ali também para te ajudar. E eu acho que uma das memórias favoritas é encontrar ele pela primeira vez no encontrão e abraçar ele e ver que o um Samuel existia <risos> depois que ele ter, né, depois de ter feito os meus desenhos e dar aquele abração maravilhoso nele. E... A gente é pisciano, a gente se ama do nosso jeito de pisciano de ser enfim, Daniel, é... Samuel, obrigado por tudo por esses anos moderando a e jogando e sendo moderado, obrigado. Te amo. É isso. Ai. <risos> eu terminei. Eu, o próximo eu vou tirar o fone para você poder ouvir, para você saber que ponto eu, do... eu acho que é mais fácil. né Mas... é... Gente, não, vamos explicar isso para as pessoas que vão assistindo e não vão entender nada. O Samuel ouviu a memória. Normalmente, quando eles estão ouvindo a memória, eu tô ouvindo junto. <risos> então, tipo assim, eles estão reagindo, eu tô entendendo do que, que eles estão reagindo. Samuel está de fone, então eu fiquei aqui, tipo, fazendo cada paisagem enquanto ele ouvia. E vocês não estavam me vendo também, que vocês estavam vendo o Rafflin falando, mas enfim. Mas todo mundo vai ouvir na edição aí do Kaique. É. O que que? Eu tenho que comentar? <risos> <risos> Ai, ok, é que achei engraçado assim. Do raplê tem mil faces assim, porque hoje hoje eu sei desenhar raplê, raplê, felizmente assim, mas ele é uma das pessoas muito difíceis de desenhar porque, especialmente porque ele vira assim, tipo ele, o rosto dele muda, assim tipo eu não sei, ele. Hoje eu sei que o nariz dele é marcado, assim um o e tipo tem alguns traços característicos que eu sei que eu consigo pegar mas mas antes de, de conhecer ele bem assim que tipo, toda foto parecia que ele era uma pessoa nova e até no vídeo eu ia comentar que no vídeo dele ele tá com uma cara bem <risos> específica que não parece em outras caras que ele tem assim, até pessoalmente é... o <risos> oh... Mas você fez uma arte dele também com, com, com várias caras, não fez? Eu acho que foi em Bali quando ele foi eliminado, eu desenhei vários raflãs. Foi? Oh, é? Desenhei sete oh, raffles porque ele foi f É, porque eu lembrava que não foi em Romênia, porque em Romênia você fez junto com o Fernando, mas em, em, em ba, foi em Bali, foi em Bali mesmo. Sim. Fizeram hum. até o um fake baseado nisso, assim. Sim, faces, né? Não, no Yes. Sim. Mas eu, eu concordo com você, eu, eu também acho a Haplin hoje em dia, né? Tipo assim, depois que você vai se acostumando com a pessoa, hoje eu sei olhar uma foto e saber que é o Haplin que tá ali. Mas ele tem, ele tem uma cara muito diferente mesmo de uma garrafa. Ah, achei engraçado também ele falar que eu sou meio óbvio. Eu já quero mais participar aqui na moderação. Mas tudo bem. É... <risos> <risos> Ele uh, deixou uma perguntinha para você também. Pode ouvir. É eu vou tirar aqui. Minha pergunta. Um, Samuel, estou aqui para te fazer umas perguntinhas. É, a primeira vai ser... Como você acha que... Se, se os jogadores se, se comportam diferentes quando eles estão jogando é, como eles, ou quando eles estão jogando como um fake, porque para quem não sabe, Samuel também modera o Survivor F, que é o spin-off da franquia VD, e eu queria perguntar para ele, como visão de moderador, Seria ele acha que as pessoas mudam muito quando elas vão jogar por trás de outra pessoa. É, essa é a minha primeira pergunta. A segunda é, como é que ele ficou quando apareceram mais de 120 chats perguntando se ele queria... Poderia fazer uma batatinha das pessoas. Como é que você sentiu, amigo? Como é que foi desenhar aquele tanto de batata na sua vida? <risos> e... Última pergunta que eu tenho é, nesses anos que você moderou o VD, se você tem alguma temporada favorita aí que você guarda como moderador e que foi incrível pra você. Beijo, também. Vamos lá. É, deixa eu só colocar aqui. A primeira pergunta dos fakes e dos. É que eu, eu penso assim mais como alguém que jogou também. Porque depois do vídeo eu joguei f yes, E moderando. Eu acho que as pessoas, o modo como elas jogam não muda tanto. Eu acho que as pessoas elas não conseguem se livrar tanto assim da, da forma como elas jogam. É, no geral. Tipo, a coisa que eu vejo mais é que quando as pessoas vão jogar com fake, elas acabam tentando jogar de maneira diferente, assim, tipo, experimentar mais do que quando elas estão jogando em off. Mas eu acho curioso, na verdade, porque eu já vi vários jogadores jogando sem ser fake, que eles tentam experimentar outras formas de jogar, e tipo, as pessoas poderiam fazer isso jogando normalmente, não precisaria de um fake. Mas é que com fake elas tentam experimentar mais. É, acho que essa é a principal diferença. Mas, no geral, eu acho que as pessoas não conseguem se livrar tanto quanto elas acham do jeito delas, assim, quando elas estão jogando. No máximo, eu acho elas conseguem... tem... Você acha que tem algum motivo, Porque amigo? as pessoas Você não sabem ver? que é ela. Você consegue ver algum motivo? Oi? Para as pessoas serem mais experimentais quando estão jogando com fake? Ah, eu acho que por elas estarem com o personagem, elas... Eu acho que elas sabem que elas vão ter essa possibilidade de se desvencilhar de como as da visão pré-concebida pré delas mesmas, assim, que as pessoas têm. Então, é, eu acho que quando elas vão jogar de novo, as pessoas já têm um histórico sobre elas e e aquele histórico, tipo, precisa fazer sentido, mesmo que elas queiram quebrar aquele histórico, aquele histórico vai perseguir elas e com o fake, aquele histórico não vai existir. Então, tipo, é como se fosse o começo do zero, assim. Sim, você, das experiências do VD, né, dos retornantes que você já moderou no, no VD, você consegue pensar em alguém que, tipo, jogou muito diferente de uma vez para outra, ou você acha que não? Sim, sim ah. a, a, o meu exemplo favorito é a Bia, em, em Bali. Tipo, ela estava realmente, tipo, ela estava se esforçando, assim, para ser uma outra jogadora, tipo, totalmente não Bia. E eu achava sim. muito legal acompanhar essa ela fazendo isso, assim, tipo, ela conseguindo fazer isso, apesar de as outras pessoas não permitirem tanto, é, mas eu acho que ela tá fazendo um ótimo trabalho, assim, tipo, e eu achava muito legal ver, sei lá, ela assumiu outra persona, assim, para jogar, e foi... Acho que havia é um exemplo a ser seguido sempre, assim, de alguém que consegue testar novas formas de... Eu de achei ser, um ótimo de... exemplo. Foi realmente... Porque foi... pra quem acompanhou Amazonas e Bali, realmente, assim, foi <risos> outra via. Assim. É. E... É. e México. E eu acho que ela fez especialmente por causa de México do Lendas, né? Porque fez mal pra ela. Né? Nem sei se todo mundo sabe, mas foi bem pesado. Então... Sim, sim. A segunda <risos> pergunta, que é a minha preferida. aí eu amei. É essa pergunta. Ele é bem <risos> <cheiro>. <risos> Olha, é que, é que a resposta que eu vou dar... É, eu me sentia culpado, porque eu não eu, eu não... eu queria que todas as pessoas tivessem batatas. Aí as pessoas ficavam tristes que elas não tinham batatas e eu me sentia mal. Aí eu queria entregar as batatas para elas. É, era mais isso. É, não sei... Pra quem chegou ontem, né, porque isso é muito recente, mas se você não pegou essa referência, <risos> teve o VDX esse ano, né, na comemoração dos 10 anos do bebê, e aí teve uma das provas que o Samuel fez algo. <risos> Eu... É muito bom essa história. Eu... Eram quantas batatas? 60 e algumas, não lembro. É, é porque precisava ter muitas batatas, iam ser tipo 10 batatas. Só que o pessoal tava passando respostas, as coisas aí. Eu falei, ah, vamos deixar dificultar para as pessoas passarem resposta. Aí eu falei, ah, eu vou desenhar batatas de várias pessoas. Aí eu, eu que dei a quantidade de batatas. Aí, Não foi tipo, ninguém que foi é. Eram, eram, os, eram tipo batatinhas com caracterizações que remetessem a ex-jogadores do, do VD. É. E, e aí não tinha todo mundo, né? Tinha algumas, só que o VDX estava envolvendo toda a comunidade. Então, quer dizer, a pessoa ia lá e descobri que não tinha batata dela, ela fazia o quê? E lá no Samuel, poxa, nem uma batatinha. E o Samuel fazia o quê? Ficava morrendo de pena e desenhava batata da pessoa. Você desenhou todas as batatas, amigo? Hum, de todo mundo que pediu, eu acho que não Inclusive eu não sinto culpado Porque algumas pessoas eu não desenhei Eu falei que ia fazer depois e nunca fiz ah, eu Acho que já passou Agora talvez é. reatenda um pouco com a entrevista né? Se alguém é. assistiu Mas... é, Até o Kaique O me... Kaique que fez parar de desenhar batatas hum. <risos> Kaique, sensatíssimo Gente, não atormente esse menino não de... oh, O menino já está se sentindo culpado Não vai pedir batata para ele, não se alguém assistir chá e falar de batata pra ele ó, vai tomar uma batatada na cabeça e a última pergunta a última pergunta eu já respondi antes, mas eu vou dar duas respostas dessa vez é, a minha favorita eu sou apaixonado por Serra Leo assim, tanto por ser a temporada que eu fui responsável por definir assim, visualmente ela mas pelo cast, porque eu acho que é dos casts que eu moderei, talvez seja o mais unido, assim, de todos. É, tipo, as pessoas se gostam muito. Até a, tirando um ou outro jogador que meio que ficou off, assim, tipo, mas já era meio ausente na temporada mesmo. Então, a gente não culpa, mas, mas tipo, todo mundo é bem próximo. Até a tribo Sherbro, que foi dizimada lá, tipo, eles estão até hoje exaltando a tribo. É, eu, então acho... eu gosto. Eu acho que de tribo, talvez a Shebra seja a mais ah, mas, que... Sim. E, e sei lá, e além disso, tipo, o gameplay é muito bom, assim, é uma temporada muito divertida, assim, que poderia ser televisionada e seria facilmente aclamada, assim, porque o tanto de plot twist que tem durante a temporada que os jogadores fazem é maravilhoso. Ai, não, não gosto de lembrar. Mas é muito divertido de acompanhar, sério. Não, não, eu me diverti também, foi muito bom. Foi bom jogar, gostei. Acho que eu escolhi bem, assim, demorei tanto tempo para estrear que acho que escolhi bem escolhido, assim. Sim, mas eu preciso citar Mumbai, porque foi minha primeira temporada, também. E eu gosto bastante dela, assim, do gameplay, dos jogadores. E e foi a única temporada que eu... Depois disso eu parei de fazer muito isso, mas é que, nem né, em Mumbai eu... Eu me aproximava dos jogadores, assim, conversava com eles, eu era mais próximo. É, só que é, é cansativo fazer isso com todo mundo. <risos> então eu não faço mais tanto. Né? Ah, Samuel, é eu estou exausta. Mas tá bom. É, agora, gente, vocês perceberam, vocês são muito observadores, vocês estão percebendo que eu estou botando a, a parte do, da, inter, da intervenção do, do coleguinha? Cada, cada chá eu boto no lugar, essa intervenção. É na hora que eu acho que dá mesmo, entendeu? Estamos aqui para fazer experiências. Vamos lá. Separei aqui, Dona Tefão, que é a nossa sócia já dos chás. Separei. Oi? Só um segundinho, só para responder aqui. Ok, pode falar pergunta da do é, Tefão. Que esperto, amigo. É, muito, é muita experiência com chá, né? Ele muda o microfone quando ele vai gritar. <risos> Sim espera Gente, enquanto o Samuel tá ali é, Na performance dele ali Gente, ele vai me deixar falando sozinho mesmo Eu vou fazer entretenimento pra vocês Eu vou fazer malabarismo A gente vai brincando aqui com vocês Qual é a música? Não, qual é a música? Acabou Eu tinha um jogo também chamado qual é a música Eu posso voltar, amigo? Já posso? Pode, pode sim você quer que eu espere? Eu posso fazer malabares aqui para que as a Não, esse aí já está com tipo uma hora e meia, vai ser o chá mais longo de todos. Não vai não, para de viajar. É, a dona Tefão, que é nossa sócia, mandou uma torradinha e um torrão para você. Vou lê-los na ordem, na né? torrada. Você responde o torrão, depois você se emociona, chora, já vai preparando, né, tá? É... a ah, Tefão fez uma pergunta legal, assim, sobre Tuvalu, né? ela quer saber qual foi a sua experiência mais marcante e a sua experiência mais decepcionante lá quando você jogou em Tuvalu. Ai, sim, eu queria... eu ia, Na verdade, eu achei que eu ia falar mais de Tuvalu nesse ano, nem falei nada, mas mas vou aproveitar. É, a mais marcante, eu acho que foi amizade, assim, vou citar o Felipe Lopes que porque ele foi meu primeiro F2, assim, jogando no jogo. Tipo, a gente se aproximou muito. Eu acho que a gente é muito amigo até hoje, assim, por causa de Tuvalu. É... Não sei, tipo, essa, esse fato de ser o primeiro jogo e essa aproximação, assim, que você faz com alguém ali no jogo, ela acaba impregnando, assim, fica... E é uma coisa bem intensa e forte, assim, quando você tá no jogo. Então... E por ter sido o meu primeiro, acabou tá aqui até hoje. Assim, tipo, eu amo um beijo os se assistir isso, eu acho que ele não vai porque é muito longo. Mas, tipo, é uma amizade assim que ficou Para sempre. É... Eu, vou, eu vou marcar ele na. na. na divulgação, eu vou marcar ele, vou falar que ele foi citado, mas não vou falar em qual minuto, que aí eu vou obrigar ele a assistir. <risos> tá. é... E a mais. Ai, foi. A única vez que eu chorei, então, jogando, que eu, quando eu fui eliminado, porque, sei lá, eu não estava muito esperando que eu fosse eliminado e eu chorei, porque eu estava muito empolgado para jogar. É... Mas você voltou depois, é... amigo. Ah, eu voltei depois, mas eu já tinha chorado muito, eu já estava, tipo, <risos> fui eliminado, fui, sei lá, foi um sentimento de rejeição bem forte, assim, pela tribo, porque eu gostava das pessoas, eu... Não esperava que eu fosse é me eliminar. Para mim, é a pior coisa de survival. Foi, foi o que mais me fez demorar para gostar de survival. Foi essa coisa de, de, das pessoas. de você ter que rejeitar alguém no jogo. Pra, pra, <risos> ai, que ódio, eu não gosto disso. Sabe? Sim. Mas enfim, é. vocês gostam, né? Eu sou obrigada a me acostumar com a ideia. Né? É, é um sentimento muito difícil assim, de lidar horrível, horrível, não quero mas enfim é, vamos lá para o torrãozinho da Dona Tefão. Samuelen, você é incrível e eu não canso de dizer seja em suas artes, seu jeito incrível de saber avaliar com calma as situações, de entender o lado do outro a melhor lembrança que eu tenho sua é a gente rindo de nervoso no encontrão, enquanto um barraco se desenhava ao nosso lado foi nesse dia que eu comecei a te amar Beijo em você e na Granada de quem também sou. Ah. Vamos te que explicar ah. quem é Granada, né? Vamos. É, a Granada. Na época que eu entrei no VD, eu também comecei a entrar no mundo de Paper Queen, que é tipo Drag Race só que com desenho. Aí eu tinha uma drag que eu desenhava que era a Granada e eu competia também. Iconic. Muito bom. Sim. É. Quer responder, Brasão? <risos> Ai, <risos> Sei lá, é tipo, só posso dizer que eu amo ela e que. Inclusive eu sinto saudade porque a gente tem falado menos esses últimos dias, assim. Porque eu sou uma péssima pessoa Para ficar interagindo virtualmente. É, é, eu deveria. E às vezes eu arrumo umas desculpas Para ir conversar com ela. Especialmente que eu tô jogando outro jogo que é o Top Drag Race. E... Com a granada, aí eu uso como desculpa para ir dar um oi para ela, para pedir ajuda. <risos> Sei lá, te amo, até foi obrigado pelo chá, pelo, pelo tomzinho e saudades. É, queria ter encontrado de novo para gente tomar mais tequila e ficar bêbado e ficar rindo das pessoas e das coisas e falando okay. da vida. Teríamos encontrado de novo, Deus quiser, ano que vem vai dar certo. Anjo, você já conhece bem o esquema, agora, né, passadas todas as inter... infecções externas, é aquele momento que se você quiser falar mais alguma coisa, quiser falar mais de Tuvalu, quiser falar mais alguma experiência... Sim, eu quero citar Tuvalu, que eu quero falar que Tuvalu ela é injustiçada, e por ah. alguns motivos específicos. Eu, eu entendo a visão da plateia, mas eu acho que ela é injustiçada, eu acho que ela é uma boa temporada, mas o cast de Tuvalu era um cast novato, as pessoas eram tímidas, elas não jogavam pra plateia e eu acho que ela também se pesou porque as pessoas que eram conhecidinhas dos jogos foram tudo early boot. <risos> foram eliminadas e o pessoal ficou bravo com a temporada. Mas ela é uma temporada muito boa e que deveria ser revista, assim, porque ela é interessante. Muito bem. Além do apelo... Amigo, eu não acho ela tão ruim também, não. Chegou um certo ponto que eu tava... Que eu tava tipo assim, falta alguma coisa. Chegou. É que era óbvio que o Diego ia ganhar, mas já tinha sido eliminado, então não tenho culpa. Ah. Bom, chegou esse momento aí, mas enfim. Se você tiver também alguma outra coisa que você queria compartilhar da sua experiência na moderação, alguma coisa que você tava com expectativa de falar que a gente não falou aqui. <risos> não sei, eu espero que os meninos não fiquem bravos, <risos> da moderação, que eu não tenho falado nada. Um... Amigo, você sabe que eu fui muito generoso com você, né? Eu nem te perguntei de spoiler direito, porque eu sei que se eu forçar muito, vai sair alguma coisa, entendeu? Vai, <risos> eu não vou resistir, vou querer contar coisas. É... <risos> eu fiquei eu... com vontade de falar mais, mas eu falava que a gente não posso. Uh, eu adoro dar spoilers, então, tipo, eu gosto de spoilers, tipo, eu acho que spoilers não é um problema na vida. Eu hum... não tenho muito problema com spoiler, não. Aí eu não sei, eu achei que teria mais torrões mais perguntas, mas tudo bem, mas isso já está longo. Não, é porque eu, eu fiz uma seleção, amigo, porque tô, tô selecionando assim umzinho só, porque tá, <risos> tá. ficando longo. E, e assim, não é que tá, está ficando longo, é um problema. O seu não vai ser o mais longo, tá? Fique tranquilo. É... Mas enfim, as pessoas também podem fazer perguntinhas aqui embaixo. Ó. Repitam aí. <risos> Tem um povo que eu sei que está querendo fazer umas perguntas. Bom, mais alguma coisa, meu amorzito? Então, você pode eu se despedir dos seus fãs. fãs. Ok, bem, dos fãs. Não sei como se despede dos fãs. É, eu queria ter algum desenho. Eu tipo, tá que em casa porque eu teria um... eu desenhos para mostrar. É... assistindo o e não sabe dar tchau para os outros. <risos> <risos> oh, Deus. Não sei, obrigado por assistir até agora. Eu não sei como é que se dá tchau no você nunca chegou nessa parte, né, seu filho da mãe? Eu sempre chego nas despedidas, mas eu não sei me despedir. Eu nunca sei o que falar além de tchau. Não, é verdade, você é, é tudo. Bom, então tá bom, vou encerrar pra você então. Tá bom. É, Samuel, que é, como eu disse, é um dos meus maiores assim, espectadores e um amigo super querido. Tô muito feliz de ter gravado com você. É, se um dia eu me aposentar, desse quadro aqui, também. É, é, é, sinto, assim, me sinto feliz de ter de ter dado esse passo, assim, de ter conseguido fazer isso com você. Tem umas pessoas que eu sei que gostam muito de chá e que eu fico com aquela vontadezinha de um dia gravar alguma coisa com elas, e você era, sem nenhuma dúvida, uma dessas pessoas. Então, fiquei muito feliz. Quer falar? Sim, eu ia falar que, aproveitando esse negócio que é usar uma resposta que várias pessoas dão nesse final, para você saber que eu falo, que é, fico muito feliz de estar aqui, porque eu sempre ficava me perguntando como seria participar desse CAI, o que, que eu ia dizer, e, e foi muito interessante estar aqui desse lado. É verdade, não várias pessoas já falaram isso mesmo, tem alguns, alguns nomes me vieram à mente aqui agora. <risos> Mas é isso, amigo, eu fico feliz de, de a gente ter gravado, acho que vocês vão gostar bastante também, é uma, é uma visão, eu acho que você tá no meio do caminho entre a galera que é muito antiga na moderação e a galera que tá, tipo, chegando agora, e, e por esse motivo também eu acho que é um, é um pedaço legal, assim, da gente visitar, é, foi um pedaço legal da gente visitar, assim, enquanto entrevista acho que vai ser muito rica nesse sentido também espero que vocês que est estão nos assistindo até agora que tenham gostado a próxima entrevista vai ser quentíssima vai ser com o nosso idealizador Vinícius Dávila e aguardo vocês lá um beijo para vocês e até o próximo chá tchau, tchau